Fala galera, eu sou o Rick Mafor Vou dar um depoimento rápido aqui sobre o meu iPhone Excelente fone, chegou pra mim aí Em 7 dias, eu que usava Muito headphone, usava muito fone Original no telefone, tinha muito problemas Com fio aí, esse fone me atendeu Muito bem, porque é um fone Pequeno e prático de se usar, fácil de Carregar, e transportar, é um fone Que ele é resistente à água, né? então se caso Você sua bastante na academia Ou de repente você pega uma, uma forte chuva Ele não vai danificar, não vai Queimar, nada, nada do tipo, só que não é para você mergulhar no copo d'água não é feito para isso beleza o motivo desse vídeo é justamente aí para poder evitar você se frustrar aí em querer comprar esse fone em site pirata ou então com alguém aí pirateado ele é uma réplica autêntica do AirPod da Apple a qualidade de som é bem semelhante com o AirPod da Apple a qualidade de som dele é absurda tem um grave muito forte eu gostei bastante durabilidade de som dele dura comigo aí usando direto aí uma hora né se eu usar em tempo intermitente consigo fazer até em duas horas mas depende de fato do seu uso também, entendeu no quesito praticidade som da banho muito fone por aí agora atenção atenção um alerta gravíssimo gente você comprar um fone que é a réplica é diferente de você comprar um fone que é pirateado ou seja com peças baratas com peças que vão te deixar irritado aí com a qualidade péssima do produto então para isso não acontecer deixei para você na descrição desse vídeo o link do site oficial do fabricante onde você pode ter acesso também ali comprar com segurança sem ter medo de perder o seu dinheiro e depois ficar se lamentando Bom, espero ter ajudado nesse vídeo. Um grande abraço.